Mas, mas espera lá, espera lá, mas, mas tu és first time queen? Yeah. Ok. Primeiro <risos> de si que é first time queen, first time, looks, pessoal. What could go wrong? Fast. Isto é fácil. Isto, isto só vai correr bem. A gente é mais a do top, tipo... <risos> qual é a pergunta? Mas qual é a dúvida? Estás-me <risos> a subestimar. Desculpa. Desculpa, Michael. <risos> Subestimar. Eu estou. É <risos> para saber se é. Ah oh, David, diz-me só uma coisa. Uma coisa. Uh, e até duas era para. <risos> <Cada> <risos> Podes começar com Dorans e duas potes, é fixe. Eu comecei com potes e mais potes Acho que é mais fixe. Ah, também é fixe. Pessoal, vamos invadir. É o que eu estou a dizer? se começa a red, vamos red, red, red, red. Casicos começa, começa red? Não? Não, não, quase que se manso sobre... a Ah, Então vamos luba, então vamos luba. Não, <risos> vamos luba, vamos Vamos vamos Não, não, nada Os botes estão aqui. Vocês querem matar ou querem roubar? Queremos matar. Ah, Então vamos matar Querem roubar. Agora para o blubatão. Uh, está aqui eu. um. David? Sim. Acertei-lhe! What the fuck? Oh. Então mas David o quê? Mas David o quê? Vá então! Mas desta maneira... Epá, é calma cabeça de caralho! <risos> ah, aqui me atrai ah estou ah. ah. NÃO! Ah. NÃO! Matau! Ah. Aquela merda que é que eu é pá, quando isto acontece, <risos> Daniel. Espera, espera, Daniel. Para. Eu não quero ir, que eu não sou tonto. Uau. <risos> Morreu! Olha, que o Ya, ya, nice, nice. <risos> mas isto, pá, não era a mesma coisa se o Nenas não levasse a acontecer. Preciso que venham um bota em porque os gajos estão fartos de dar puxo esta merda. Foda-se. Estou a chegar. camparem aqui. Tipo, vai da tempo solo. E achas que vale. A p... Eu estou a ir. Mas... Agora. Pá, mais vale tarde do que nunca, foi. Oh. Oh. Olha, oh. Chegou, chegou o Fiddle. É o nosso Aaaaah! <risos> oh, <okay. risos> <risos> puta do caralho, pá. Foda-se, estava a ser possível caralho agora. Thank you. Tudo. Não consigo aguentar duas lanes ao mesmo tempo. Então, mas ninguém te pediu para aguentar as duas lanes, mano. Já yeah, mas o Red foi caralho no Jango, no fogo e do nada, é que! Se eu vesse de bote também? Olha para então, aqui Não, Nenas não estava cá, o que que queres? Eu não Só, pude bazar. Tua culpa não é minha. <risos> It's, it's because I say so. O que aconteceu ao meu azul? Está aqui. Nossa, se o azul foi feito. Mas porquê? Não faço ideia, também tentei ir lá fazê-lo e olha. <risos> é porque tentaste ir lá fazê-lo. Ah, pois. A vida não. Espera, pera, o nena está aqui. está aqui Nami. Go go go go. Puta sério. Uh, também já vem aí. Não deixem depois. Cuidado para não deixarem dar no um puxo. Já isso. que estamos aqui. Eles vêm aí. Vai vem, vem, Vem, vem Vai, vai, vai. Perfeito. Mas, também, eu estou a levar um damage de com aqui. aquela merda. Caralho ai que porra! Ah. todos levaram um bem mas com aquela merda só preciso levar mais um pessoal foda-se, estava a ver só daí filho e podemos vazar, já fizemos o daí isto é estúpido calma, matámos Eeeh, yeah, worth am. it! O Jacques já vai na segunda torre, mas espera. Right? But... Nenas, tudo bem? Tudo bem, não sei o que se passou, mas. É o bitch. Uau! não. Era aí, por mim, vou ir à base o que mato o gajo eu matei eu matei chill oh. cuidado ninguém calma nenhuma trap ninguém se mate nenas please please stop please i beg you ah eu to já já já já já já já já fechei eu te falhaste F Falhei porque já estavas morto olha Se não acertava <risos> okay, ah, uh... Eu demoro um bocado eu demoro um bocado ainda a perceber-me Que tenho tipo shields para dar às pessoas Ai estou a lagar Cuidado contra Para que Lá eu estou contra... a lagar Ai é o... é estás a ir à volta, estás a ir muito longe Bem, Se eu não me ganhar isto eu vou morrer muito se não ganhar isto, foi porque a First Time Queen, a First Time lux e a Lulua de Top deram carry. E o Disconnect, deram um carry. Basicamente só o Daniel é que foi inútil, neste jogo. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> yeah. uh, já tenho quase o Guardian Angel, faltam-me... -se, Se vocês vierem comigo a usar-me, eu pego lá o hora. <risos> <risos> Dá-me só um bocadinho, o Guardian Angel <risos> <risos> eu ainda queria usar o oracle. Michael, desculpa. <cười> <risos> <migas> <migas> pô, <Ranger. caralho. migas> Michael desculpa pois eu a querer farmar por favor não me é. rouba isto obrigado vou puxar a podia te roubar agora o oh cabrão que é que és assim puto? Este por causa é do eu... me como roubaste desculpa não tem cara para jogar mas estamos que ir logo não estamos que não carro. Sorry, mas achei que já não matavas. Não, não matava, não matava, fizeste lá. Eu queria ir logo ao cobre. Nada, anda protejam, protejam, também! Ah, oh oh. Ah tá, mata ah tá o outro! Foda-no! Basta. Ah tá. Fuck YEAH! Aaaah! AAAAAH! Tu visto que eu tenho que ficou. É para eles não, não fazerem o Pois exato, não é só Portanto, uma questão de. Estás, estás ready? Estou uh! com a vida toda. <risos> ah maluco! Vai! Uh! andar. Vai, Vai. Oh, o O gajo está -se -o. já foi! Espera na nossa. Tem a Quem fez tudo aqui foi o filho. filho? <risos> o Michael claiming credit, o tipo, corre. no problem. -se nessa merda. Não, estou a que quem fez tudo foi filho. Acho que. O que? O quê? está é Ah, mas matou dois gajos. é um de estúpido, apê. Interessa, Veram. Está nosso. O que é que eu compro mais, pessoal? Abissal Scepter? Oh. Já tens a hora? White Staff, White Staff, White Staff! White Staff! Epá, tem calma, Rui. White Staff! Tem calma, tipo. Compre o White Staff, mano. White Staff, White Staff. Dragantado. David já não me pergunta mais o que comprar. É, agora eu vou comprar o resto dos itens é só White Staff. Compre tipo um 5. <risos> Vendo a rabadones e os botes dessa merda. Ah, tinha o oracle? Não repara. Acho que não. Vamos dragon. Não. Ela acabou de dor dar, mas vamos dizer que eu não vou. Ah! Mine! Porque usei o Ender. Continua, continua, continua, continua, continua. Continua em frente! Vai, vai eu estou a chegar, estou a chegar estou a chegar. pô, não ah pá, temos de focar este cog. o cog só me tirou mil de vida com o R PÁ, TOU ATENDERI não é, é por nada mas a sua vida vai, vai, vai <risos> ah Daniel, não mais da vida eu a bem exhaust quando ia dar a um puta de um dame mas do ah caraca. pá, tipo, supostamente aquilo podia correr, bem. tinha tudo para correr bem o Daniel é que é nouby não sabes jogar. Ardineijam em menos de um minuto. Mover guada rápido. Prae novo. A gente pedíamos era ter um oráculo enquanto andamos aqui a passear na jangalinha minha. Vai vai vai vai vai vai vai. Olha <ruchos> <vai, vai>, <risos> o que é que é calcar. Ande slow ande slow. Olha o cocó está aí para aí acho. Incrível. Sai daí. Eau... Viste cogo... Mate, mate! Uau! Bom, bom, já tenho Infinity. vai fazer penta cara, calma! É calma! É <risos> é? Cais-me fazer penta ali? Olha já Ah, não o viste? Fala <risos> um, muito para o Ultimate, David. Já tenho Infinity Edge. Agora é que vou bombar, caralho. O Ultimate já o tenho. É mandar um E é um ult. A caixa parece que anda sempre ali com a animação. Não hum. andes Util. Shield nessas trampas. Ok? Quase aquela é pode ter ultimo. Na fama. E agora? O que é que eu compro? Agora, agora o que é que tu compras um Guardian Angel ou se quiseres um void Staff. Um voidstuff. <risos> uma de foto AAAAAAAA este void <white> staff <risos> White Staff do caralhão pá Hei Alguém com ajuda alguém eu que ajuda só o meu devia fugir man Ninguém ajuda é só homossexual man é que tá aí uma merda okay, Se Um lado é eu, eu vou começar a agir como tal só ah. aqui para ganho <risos> Ok <risos> E a Lulu A.V. é triple que pessoal, eee! Isto é dos rácios. Isto é dos... e falavam eles mal da Falavam, era. Falavam estes é gajos mal. Verdade. É sim mesmo, é Michael. Você eu sei, tipo, mal. o Daniel estava a falar mal. <risos> claro, eu, eu não falei sobre o Luís aqui, lá. Este foi Daniel. Daniel, pá. A Daniel, agora, agora é que estás a engolir essas palavras, né? Olha aí, Nicole. Tu ir? Que que o oh, Rui, o oh, Rui acabou de dar o jogo. Oh, oh, oh, oh, Rui, não respondas ao Nenas, o Nenas não, não tem noção do que está acontecendo. O quê? O Nenas não tem ideia que está acontecendo. No, no próximo mês vamos, vamos, vamos pôr tudo em Vamos, vai. Ah, o que fiz. Ah, este smite! Foi uma merda. ter alguém? Fuck you. Oh, Não, <laughs> Flash! Oh, Não, gente... é Não, é Não, Flash! Não, é pessoal vem Não, Flash! Não,